E aí, pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando aqui no Marketplace Conference da E-Commerce Brasil e dentro dos principais stands que nós tivemos aqui dentro, que é o do Carrefour. Muita novidade, muita coisa boa e como é novo, todo mundo está querendo. E eu estou aqui com a Elaine Melino, ela está dando esse tempo para nós para falar um pouquinho. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada a vocês por estar no nosso stand e dar essa oportunidade de falar com os parceiros. Legal. Pessoal, agora a Elaine vai falar um pouquinho para gente o que, que é o Marketplace do Carrefour, para que você entenda o que, que é e qual o tamanho desse negócio. Carrefour é uma empresa com mais de 40 anos no Brasil, que fez 49, mais de 49 milhões de faturamento em 2017, mais de 80 mil colaboradores, 20 milhões de compra em todas as nossas lojas físicas. É uma empresa multi-formato né, e multi-canal. Então nós temos todos os formatos, formatos de conveniência, como drogaria, apostas, lojas físicas e o e-commerce foi relançado em 2016. O Marketplace veio para justamente é, oferecer para os parceiros do mercado de e-commerce a oportunidade de vender no nosso canal. Então, em janeiro nós lançamos o nosso Marketplace e esse ano nós já estamos com 11% de participação. O objetivo é que chegamos a ter vem a 15% de participação esse ano. E, aplicar o produto de hoje. Então é o momento de crescer com a gente. É o momento que o Carrefour da KitBase está crescendo e nós queremos que os parceiros venham vender com a gente e venham crescer com a gente e poder aproveitar toda a estratégia multicanal da nossa marca. Legal. E se eu quiser entrar no Carrefour, qual que é o processo hoje e quanto tempo está levando mais ou menos, embora eu saiba que vocês têm uma demanda muito grande de sellers nos querendo participar desde o início desse processo do Carrefour? processo para entrar no Carrefour. A gente entra no nosso site wwwcarrefourcombr marketplace. Ele vai preencher um formulário, se cadastrar e nós vamos entrar em contato com ele dentro de cinco dias úteis, solicitando toda a documentação. Após o envio de documentação, a loja seguirá para o setup. E aí, em torno, como a gente está com uma alta demanda, em torno de uns 30 dias essa loja deve estar ativa. Eles estão dando toda a documentação o mais rápido possível. Legal. Pessoal, agora a pergunta que todo mundo quer ouvir, né? o que, que a gente pode esperar do Carrefour, o que, que vocês estão esperando no setor de Marketplace no decorrer de 2018. E já também te agradecer, depois você dá o seu tchau no final já, mas te agradecer pela sua atenção, pela abertura, parabenizar o Carrefour, é um dos melhores estantes que a gente passou aqui dentro do evento. Mas o que, que eu posso esperar do Carrefour para 2018 como lojista? Como eu falei no início, né? nós estamos num momento de crescimento. O site do Carrefour vem crescendo exponencialmente, tanto o número de visitas quanto o faturamento. A gente vem crescendo em média, mês a mês, dois dígitos, mais do que o e-commerce cresceu no ano de 2017. Então é um momento de crescer, é um momento que nós estamos crescendo e vocês também vão crescer com a gente. A gente está trazendo mais lojistas para triplicar o nosso sortimento e chegar no, na venda que a gente precisa também vai oferecer a melhor atenda para vocês. Nós buscamos também oferecer um atendimento de qualidade para os nosso Esse é o nosso objetivo. Então, é crescer com qualidade. Eu Legal. Muito obrigado Elaine. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Eu recebi vocês aqui no instante. E, e dessa vem oportunidade ser de falar, né? Né? vem participar do Carrefour. O link está aqui embaixo. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço.